Sua água sempre pura, cristalina e bem gelada com os purificadores soft. Os purificadores soft contém designer moderno, retém as impurezas, inibem a proliferação de bactérias, reduzem o cloro e eliminam odores e sabores. Na todos os filtros você encontra o melhor.